Muito prazer, eu sou o Mingau. Oi, eu sou a Halle. E desculpa o barulho aqui é Por causa que a gente não vai gravar o vídeo Sem barulho mesmo Por causa que quem mora aqui com a gente É pessoas que fazem muito barulho E vê novela da Globo tarde Alto, com TV alto E gente que escuta jogo alto E não tá nem aí pra gente gravando Mas também a gente tá nem aí Bom, e no vídeo de hoje A gente vai falar Fazer tipo um react Do novo clipe da Anitta Boys Don't Cry E ainda também vai comentar O que, que a gente achou da música E falar algumas coisas por alto sobre a música Então, não deixe de se inscrever no canal Blá blá blá, é dá o like, compartilha com os amigos e inimigos e, e que? E comentar. Mais alguma coisa pra falar, Raleigh, antes da nossa abertura horrível? Não. Tá bom, roda a abertura, gente. Vai lá. Sim. Tá bom, gente, agora a gente vai começar a reagir ao clipe, não é, Haley? Sim. Tá, Vou clicar aqui no clipe. Então você pode não ter propaganda porque a gente não paga o tuo Premium. Desculpa que a gente é pobre, viu? E tem propaganda porque a gente não dá sorte com nada. A gente não dá sorte nem de ter visualização nesse vídeo. Tira o som da propaganda que a gente não tá fazendo mexendo. Ó, começou o clipe. O clipe é do mesmo diretor do clipe de Streets da Doja Cat de Sacrifice da Bibi Rex. E a estética tá parecendo muito. Ela tá fugindo ali, ó. Resident Evil, fugindo zumbi. Chutou lata de lixo ali porque a negaria não limpa a rua. Se a fosse garia, a limpasse a rua, a trabalhasse. Ela não ia fazer isso. Mentira, ela trabalha muito. Ó, oh, tá gostando da música. Olha. Yeah. A melhor parte já do clipe, já vai começar. A parte que ela tá de peruca. Me tá na Mila Yogoslav. Não, é Jovovich. Yogoslav é a mulher do BBB. ó, oh, ó. Yeah. Oh, yeah. Essa parte é referência a Titanic eu Tô gostando da música Essa parte é a parte que ela tinha soltado lá no Instagram Um dia antes da música lançar Olha essa parte da boate aí também tá muito boa Essa parte é a parte mais punk da música mesmo Que eu não tô achando ela tão rock igual o povo falou Parece as músicas do The Weeknd Chega uma cartinha No Twitter ela postou uma foto Mas tinha outra coisa escrita nessa cartinha Não vou falar não, quem quiser vai ver lá tem uma manhã na boate Você falou que os ex-namorados dela são todos zumbi? Tem um filme que chama isso, passava na SBT Ela tá casando, ovo vermelho Ela tá parecendo aquelas embalagenzinha de lembrancinha de aniversário Embalagem de, de brigadeiro É brigadeiro ou beijinho? Ó, oh, tá chovendo carta Conversando tão fiá que nem tô vendo Não música é música boa No, I know os zumbi estão perseguindo ela na boate. Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Quer ver a pro alto e agora vai ser a capa do clipe? Falei? Tá bom, já vi esse clipe mais de 20 vezes. Vai lá. Isso, foge da altar. Alguém pega lá, gente, a embalagem de bombom? Anitta, não foge assim não. Ó. Oh. Tá fugindo do casamento? Voltou passando ao lado do sofá que tem um homem morto que pescoço dela. Referência à maca Jeco. Fugindo de novo da altar. Anitta não foge não. Quem vai limpar essa papelada toda, gente? Um bom diabo teve que morrer pra fazer essa papelada. Papelão, hein? Quer ver a música? Acabou já. Como sempre, a música é dois minutos, mas eu adorei a música. Tá, agora vamos falar o que a gente achou da música e do videoclipe. Não é Helen? Sim. Tá, então vamos lá. Tá bom, gente, agora a gente vai falar o que a gente achou do clipe. No caso, só eu vou falar porque a Harley aqui fica fazendo nada. Sei lá nem o que ela tá fazendo aqui, só eu que falo. Então, vamos começar. Bom, eu adorei a música, é sério, adorei mesmo. É uma das melhores músicas da carreira da Nita é a melhor em inglês, pelo menos. E o clipe é de longe o melhor mesmo da história dela. Acho que ela nunca fez um clipe com uma produção tão boa, tão bem feita. Tá na cara que o clipe foi caro, mas acho que dessa vez ela pagou caro e, a... e o dinheiro foi bem empregado. Sabe aquele clipe que você vê que, que foi feito com alguém querendo fazer direito mesmo? Ela já disse que o clipe foi passado exatamente do jeito que ela pensou na mente dela e eles conseguiam na certinho. Ela chamou um diretor competente também, que já dirigiu vários clipes de outros famosos. E também a música é muito contagiante. A música só não achei que ela é tão rock assim. Pô falou que ela era roqueira essa música, não é tanto não, é mais aquele pop rock assim que tá todo mundo cantando, tem o Rodrigo que grava Good For You, e também a, a música tá, tá diferente do que a Anitta canta, que os gringos lá devem estar pensando, tipo, a Anitta é uma cantora super versátil, cada música dela é diferente, a última tinha sido uma parceria dela com a rapper Sawit, que foi Fake In Love, que a música chegou até a apresentar ela lá num programa lá da Inglaterra... Não, não foi da Inglaterra, não, nos Estados Unidos. Falando nisso, ela também vai apresentar Boys Don't Cry num programa lá, lá no Jimmy Fallon, lá nos Estados Unidos, e a música tá tendo uma super promoção. Realmente, acho que a gravadora dela investiu direito de nesse álbum dela, Girl From Re, mas eu não sei quando vai sair. E a música também foi produzida por um produtor lá que também produziu a Brisha Spreece, a Katy Pérez e os The Weeknd que essa música parece muitas músicas do The Weeknd né mas realmente o clipe o clipe foi caro e deu para ver que foi por causa que tem várias cenas tem muitas cenas diferentes tem muitas trocas de figurino e nossa a Nita realmente quando quer gastar dinheiro ela gasta mas gasta direito e aí Raí o que, que você achou da música boa você gostou do clipe também sim é, realmente o clipe teve várias referências de vários filmes antigos, até Harry Potter também, tem negócio até de Titanic lá na música. Realmente a música foi feita pra bombar e espero que ela consiga enxergar agora pelo menos no Hot 100, porque me gusta conseguiu mas acho que foi só por causa da Cardi B. se ela se agora com a música sozinha na Hot 100, ela vai finalmente conseguir firmar ela lá nos Estados Unidos. Aí sim o povo vai ter que engolir ela com farinha, né? E também acabaram de sair os dados Dos charts da música E a música conseguiu estrear no, no Número 2 do Spotify Brasil E bom, isso é um número muito grande Comparado às outras músicas do álbum Fake in Love não tinha conseguido isso E a música ela também está sendo dos vídeos De clipes assim, mais assistidos Atualmente, Aí chegou a ficar em número 1 um Nas tendências de música do YouTube E em 24 horas ele tinha feito 3.4 milhões de tipo, isso é muito grande E a música a gente já torceu muito para fazer sucesso, né? Somente lá fora mas só fazendo aqui no Brasil também Tá muito bom E se você gosta da Nita, continue ouvindo a música a música realmente é muito boa, não é? O Halle? Sim Então é isso, a gente adorou a música, o clipe tá muito bem feito Eu achei que tá zero defeito A música só podia ser um pouquinho maior Porque ultimamente as músicas dela estão sendo tudo curta Fake in Love foi dois minutos Essa aí também é dois minutos Só envolver que foi um pouquinho maior Então agora a gente só vai dar tchau pra vocês, peraí Tá, agora pronto. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like, compartilha pros amigos, pros inimigos, pra qualquer cocô, pra gente se encontrar na rua, nem conhece, lá lá lá. E provavelmente ninguém vai ver esse vídeo mesmo também. Mas se vê, faz isso tudo. Também eu já falei pra dar like, compartilhar, se inscrever no canal e fazer não sei o que lá. Já! Tá, então faz isso tudo aí que eu falei, bobajada. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, que a gente não sabe quando vai sair. Porque enquanto vocês não começarem a dar valor no nosso canal, a gente não vai postar vídeo todo dia pra vocês aprenderem. Então é isso. Se inscreve no canal. Tchau, tô indo. Tchau, se inscreve no canal. A Rale, como sempre fala pro último. Então, tchau, tchau. Aqui fake love, I keep fake love with you Fiz um fake amor, fiz um fake amor pati, pati está aqui é E tanto que te quero <risos> Que que foi pra cantar a música da Melody, não? Não Por que não, coitada? A moça fez a música pra Anitta, coitada Anitta, libera Mulher, por favor, libera